Bom, para a gente não perder a nossa tradição, vamos falar sobre os pontos fortes e os pontos fracos do reuso, mais especificamente os cuidados aí para a gente não cair em erros comuns quando a gente está falando de reuso. Então, falando dos pontos prós, né, os principais, a gente tem maior consistência, como a gente já falou, né, é, por exemplo, se eu tenho uso daquele recurso muitas vezes, né, ou no caso de dados, por exemplo, eu, eu tenho ele uma única vez implementado né, e à medida que eu tenho esse reuso feito de forma massiva, né? Eu não tenho risco dele acontecer de formas diferentes, né, Tanto o uso de um dado quanto o uso de uma função, eu não tenho risco de uma função é, que faz a mesma coisa, que calcula números, uma dá um resultado e a outra dá outro. Porque eu estou reutilizando o mesmo algoritmo, a mesma função né? para se ter os mesmos resultados sempre. Outro ponto aqui é minimiza desperdícios. Então, ao invés de eu implementar duas vezes o mesmo recurso, eu reduzo isso muito né? é, de forma a, a ter um reuso realmente interessante em vários pontos. O terceiro ponto é que eu padronizo todo o meu trabalho, facilitando depois a manutenção, a evolução, né? tanto do meu código dos meus componentes arquiteturais. E como um último ponto, né? se a gente tiver algum tipo de problema, a gente vai corrigir em um único ponto, em um único template, né, e eu consigo é, já ter aquilo é, alterado né? e corrigido para todo mundo que vai fazer reuso novamente daquele componente, ou então no caso de programação por exemplo, imagine que eu tenho é, isso em um framework, em um toolkit e essa também é uma forma de você é, ter reuso né? reutilizar ali seus códigos né? e seus componentes Arquiteturais você corrigir um único ponto e automaticamente todo mundo que faz uso daquele recurso também já recebeu uma correção automaticamente. Agora os pontos. Mais fracos, às vezes até pontos negativos em relação à questão do reuso. Né? O primeiro deles é que depende muito de cultura. E se você não tiver uma cultura bacana ali para é, pensar em, em, é, no que vai ser reutilizado, documentar o que você fez para efetivamente ser reutilizado, né, você vai acabar sofrendo aí de, de não se ter o reuso acontecendo. Talvez você implemente ou faça né, com todo o esforço ali mais de uma vez um componente pensando em reuso. Né? mas acabou não reutilizando. Tá? Então depende muito de cultura, da cultura das pessoas que vão implementar ou fazer uso daqueles componentes. Um outro ponto é que pode haver muita resistência. Resistência num tocante A. Poxa, eu não fui eu que fiz esse código, então é, eu enxergo que poderia ser melhor, poderia ser de outra forma. E ao invés de eu ir lá e utilizar aquele código, eu vou lá e falo, não, não, eu vou fazer do meu jeito, porque eu acho que do meu jeito vai ficar melhor. Então essa resistência... Né, que também está ligado à cultura, acaba sendo um problema né? quando a gente está falando de reuse. O próximo ponto é que pode elevar e elevar muito a complexidade do teu código, do teu componente. Tá? À medida que você é, tentar quebrar demais né? em muitas caixinhas, talvez você é, traga uma complexidade para leitura, para entendimento do código. Né? Imagina que sei lá está acontecendo um problema e você começa a ler aqui uma linha, outra, outra, outra, né? imaginando um processo de troubleshooting de código. Né? Chegou num determinado ponto, eu vou cair para uma Função. Aí, poxa, eu tenho que entrar naquela função para entender o que ela faz. Tem tão bacana. Mas se eu tiver que entrar em outra função, em outra, em outra, é o que vai acabar acontecendo é que eu dou muitos muitos pulos ali, de muitos arquivos, né, para conseguir montar uma lógica, tá? Então tem que tomar cuidado é, é importante que, que você tenha aí um meio termo, né, que o um encapsulamento ali seja bem feito de forma que é, os erros e tudo mais sejam tratados de uma forma é, que favoreça o reuso, né, de uma forma inteligente elegante, né, sintetizando o máximo possível os componentes ali de forma atômica, né, se tiver uma única requisição, processou e devolveu legal, mas se tiver um monte de, de requisições em posições encadeadas já é um problema. Um outro ponto negativo né, assim como a gente tinha é o positivo de ah deu problema dentro de um componente que eu vou reutilizar né, é, se, se eu corrigir ali eu corrijo em todos os lugares, mas uma implementação nova por exemplo né, que crie um bug, pode causar bug né, vai causar em todo mundo que reutiliza aquele componente tá, então esse daí é um grande ponto negativo do reuso.